Oi, gente, eu sou a Ana Savoy e eu vim apresentar para vocês o AS Balance, o novo lançamento da S Cosmetics. Eu sou a Ana Savoy e eu não ia deixar vocês sem saber e conhecer o meu produto preferido. O AS Balance ele é um tônico de limpeza e propriamente feito para equilibrar o pH da pele. Então, ele mantém a pele livre de resíduos de sujeira de quanto a gente está micropigmentando. Mic micropigmentando, ele ajuda a eliminar a oleosidade da pele, para aquelas peles oleosas, então quem faz microcapilar, quem quer fazer o microblading hein, nas tão difíceis peles oleosas, já tem um novo aliado, a S Balance, o um novo produto da S Cosmetics, a nossa para você.